para o nosso coração e encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 30, onde a palavra do Senhor diz assim, E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há, em que há, há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento e assim foi. Deus nos diz aqui que todo réptil, todo animal da terra, to, oh, todo, todo, todo, toda ave dos céus em que há alma vivente, então as ervas verdes lhe serão como mantimento. E a pergunta que não se cala é a seguinte, será que Deus está a falar de animal no sentido literal ou tem aqui uma verdade espiritual escondida por detrás é, desta passagem, por detrás deste, deste texto na Bíblia. Vamos, então, com a direção do Espírito Santo aprofundar um pouco ou ir um pouco mais ao fundo. Todo animal da terra aqui é representado por desejos da carne, desejos da nossa carne. E toda ave dos céus é representado aqui pelos nossos pensamentos. Aqui o sentido é o pensamento negativo e os pensamentos maus. E todo o réptil da Terra é representado aqui pelos desejos da carne, mas com tendência eh, animal, aqueles desejos descontrolados que a nossa carne eh, nutre. E, e em que a alma vivente? Em que a alma vivente? Ou seja que a vida, tem ali vida para se expressar. Todo desejo eh, carnal e animal dentro do homem, que tenha vida ou queira se expressar, ela deve ser alimentada com toda a erva verde. Erva verde aqui é, é pensamentos bons, positivos e saudáveis. Pensamentos alinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, para subjugarmos os desejos da nossa carne animal. De outra forma, o homem perde-se, comete erros descontroláveis, com danos eh, irreparáveis. Então, nós precisamos alimentar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, com o com, com a palavra de Deus, que revela Cristo, que revela o amor de Deus. Ou seja, nossos bons pensamentos, afeições e desejos para amar, para cuidar e proteger todo germe sensível e toda planta jovem. Aqui é denotada pela erva verde, que serve como alimento, que brota do bom solo, da nossa alma. É também a maneira de alimentar o nosso corpo contra contra toda contra todo desejo da carne animal dentro de nós que procura se expressar, procura uma expressão através do nosso corpo aquilo começa na forma de um pensamento e depois o corpo precisa dar forma se nós não tivermos a palavra da verdade plantada dentro de nós que é Cristo, que é a revelação do amor de Deus, o nosso corpo vai expressar aquele desejo animal na forma de pensamento nós precisamos alimentar o nosso corpo cultivar no solo, na terra do nosso coração, pensamentos bons, positivos e saudáveis, alinhados com a palavra de Deus. Tudo de bom que a imaginação, que os nossos pensamentos eh, produz, vem de Deus, meu irmão, vem do Pai Celestial, que implantou em nós esses pensamentos. Por quê? Porque tudo que não é bom, todo pensamento, todo desejo, toda vontade, toda afeição, em nós, que não esteja alinhado com o com, com bem, que não é bom, nós já sabemos de onde vem. vem é, são esses animais, esses instintos animais dentro de nós que querem se expressar através do nosso corpo. Nós precisamos entender isso. É O que Deus está aqui querer dizer é que Deus está trazer aqui para o nosso entendimento, é que uma verdade escondida por trás, e onde é que eu tiro isso? Deus, a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 25, no versículo 2, diz que é de Deus esconder certas coisas, e é dos reis é, é, tentar descobri-las, tentar descortiná-las, então, reis somos nós. É, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, Deus nos fez reis e sacerdotes, nós somos reis, é, feitos por Deus, então nós o nosso papel é buscarmos descortinar ou e, entender, descobrir as verdades espirituais escondidas nas letras pretas, escritas nas páginas brancas da Bíblia não, a Bíblia não deve ser tomada de forma literal tudo, tudo, não, nós Precisamos entender o, o espírito da letra e isso mesmo só com a iluminação do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, espero que esta palavra tenha esclarecido alguma dúvida, tenha abençoado a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Volto mais logo ou amanhã com outro devocional. Até mais. Shalom. Deus abençoe a todos.